É bem comum as pessoas entrarem em contato conosco aqui no canal pedindo ideias de atividades para trabalhar com o berçário. Nós sabemos a dificuldade que é encontrar possibilidades criativas para os bebês possam explorar e realizar todo o desenvolvimento. Então aproveitando essa exposição tão bacana que é o Londrina Mais, que está acontecendo em Londrina e que eu já trouxe para vocês várias possibilidades pedagógicas para que vocês possam explorar com os seus alunos, hoje a professora Michelle vai mostrar para gente uma ideia super criativa para realizar com os bebês, que é o tubo colorido. Vamos lá? Olá pessoal, vou apresentar para vocês esse, esse instrumento super bacana que dá para ser trabalhado diversas possibilidades com crianças menores. Este instrumento ele foi criado para trabalhar com crianças de 0 a 1 ano, que é a turma do berçário, e também pode ser trabalhado com crianças de 1 um a 2 anos que é possível trabalhar com ele? Olha só que bacana, ele foi montado pelas professoras, então ele é uma, efeito foi uma confecção toda artesanal, isso é muito bacana, que para ser trabalhado, não só a questão de cores, mas a questão também de movimento, a questão de, de fazer a, a relação da cor. Por exemplo, aqui nós temos aqui três bolinhas, azul, amarela e vermelha, e nós temos os três tubos, amarelo, azul e vermelho. Então a criança tem que conseguir fazer essa relação. Ela vai ver a bolinha azul, a professora já trabalha a cor e relacionar ah, aqui tem o tubo azul, então o que eu tenho que fazer com a sua bolinha? Colocar dentro do tubo eles ficam super animados, porque tem essa coisa de inserir a bolinha, a bolinha faz barulho, eles gostam de manipular essas coisas coloridas. Então a, a intenção inicial é trabalhar essa questão das cores e essa relação de cor com cor. Então você trabalha, olha, essa daqui é a cor amarela. Será que a gente encontra o tubo aqui que tem a mesma cor dessa bolinha? Então a gente vai orientando, né? E a criança tem que fazer essa relação. Então a gente já percebe se ela faz a relação que essa cor é a mesma que essa, que essa é a mesma que essa, trabalha essa questão de movimento... Enfase educacional www.enfaseeducacional.com.br.